O município de Sorriso estava descumprindo normas de saúde e segurança dos trabalhadores da iluminação pública. Por isso, foi condenado pela vara do trabalho a pagar 30 mil reais de danos morais coletivos. Ainda segundo a decisão, o poder público deve assegurar que as empresas contratadas cumpram cerca de 29 obrigações para proteger os trabalhadores. A condenação foi resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, que inspecionou a cooperativa contratada pelo município. O relatório mostrou vários riscos, como a falta de EPI e falta de treinamento para a atividade. Segundo o juiz da vara do trabalho de Sorriso, Diego Semin, a conduta da empresa prejudica todos os empregados e também toda a população. Isso porque se houver algum acidente, serão concedidos benefícios previdenciários, o que gera custos para toda a sociedade.